Olá, eu sou o Júlio Salveira estou pensando nesse momento em uma coisa muito importante que nós temos que fazer o tempo inteiro e que nós temos muita dificuldade de fazer. Quando eu digo nós, estou dizendo nós todos. Embora algumas pessoas digam que são extremamente competentes em se adaptar. Eu estou falando de adaptação. O que acontece? Nas nossas vidas ocorrem muitas, muitas histórias. Monstruosa quantidade de situações. E entre essas situações todas, eu preciso me adaptar. Eu saio da minha casa e vou comer em um restaurante tailandês. Eu vou enfrentar uma mesa da qual eu pessoalmente não tenho experiência. Eu vou ter que me. eu vou ter que experimentar. A grande sacada, entenda, essa mesa vai me ensinar, vai te ensinar agora. Eu vou ter que olhar para essa mesa e eu vou ter que experimentar, eu vou ter que ser comedido, eu vou ter que ter bom senso, eu vou ter que caminhar com calma porque eu vou, de repente, para o meu paladar ser algo maravilhoso ou não ser ouvido. Então, a, a, a grande sacada nisso tudo é eu posso ir estudar, sair de, da escola A e para a escola B. Quando eu saio dessa escola e eu vou para outra, aqui eu estou bem adaptado, funcionando, tenho um conjunto de amigos e eu caio na outra escola onde eu vou ter que conhecer todo mundo, eu vou ter que me adaptar com todo mundo, eu vou ter que me adaptar com a apostila. Eu... Então essas situações elas são extremamente importantes. E aí tá, aí existe algo extremamente importante que é o ser resiliente, ou seja, é... A minha flexibilidade é o quanto eu vou é, enfrentar uma situação nova, difícil e vou conseguir ter todos os choques, fazer modificações, não perder minha essência, mas passar a utilizar aquele contexto, aquela mesa tailandesa ou a forma de agir das pessoas dessa escola ou a forma que se dá aula nessa escola e passar a ter. Tranquilidade de enfrentar esse, esse novo momento e todos os outros novos momentos que acontecem nas nossas vidas. Entendeu? Ok. Até mais.